Esta peça chama-se Duelo Dilema e compõe-se de, de número de letras uh, que constituem uh, o poema encantatório Abracadabra. Uh, este poema era usado uh, enfim, já na época medieval, uh, inclusive a uh, sua origem é, é hebraica, uh, e o poema era usado para supostamente curar maleitas e tristezas e enfermidades. Um, o que eu fiz aqui foi uma espécie de uh, pictograma tridimensional, que de alguma maneira uh, explora uh, a forma da escrita enquanto poesia, através destes objetos, uh, do de objeto símbolo. Um, estes objetos são, são duplos em, em gesso, uh, de alguns que, que tenho vindo a arquivar e a trabalhar uh, já há alguns anos. E que são compostos por espécimes vegetais, objetos não identificados, eh, pedras, eh, minerais, eh, enfim, eh, restos, não é? poeira no caminho, de alguma maneira, eh, e que eu recolho eh, também num processo de, de caminhada e como forma de também de provocar não é? o processo artístico.